Olá lojista, olá prestador de serviço, olá você que trabalha com o um negócio local aí na sua cidade. Eu vou passar para vocês agora uma sacada que eu aprendi com uma das lives do Pedro Sobral, que é o mago do tráfego, tá? É, esse cliente entre... vende plano assistencial, plano funerário e plano assistencial a preço baixo. Então eles têm uma clínica e nessa clínica eles fazem o serviço de, de consulta popular, Tá? A ideia é, eu estou utilizando aqui o objetivo de tráfego para levar as pessoas interessadas direto para o WhatsApp desse cliente, desse representante. E que público que eu estou buscando? Eu estou buscando os públicos é, com uma estratégia de geolocalização. Eu selecionei na cidade aqui os principais, os principais não, né? todos os postos os postinhos, as UBS, unidades de pronto atendimento, unidade básica de saúde, hospital municipal, todos os locais onde as pessoas buscam atendimento. E nessas unidades básicas eu determinei um raio de apenas um quilômetro de distância. Então qual que é a lógica? A pessoa está lá esperando no posto de saúde ou está lá esperando é, no hospital um atendimento e de repente ela está rodando no Facebook dela no Instagram ela recebe esse anúncio aqui ó cansado da demora e mau atendimento nos postinhos públicos conheça esses planos que cabem no seu bolso para você que mora em Rolândia aperte o botão saiba mais para me chamar no WhatsApp uma setinha aqui ó em saiba mais Pronto, a pessoa clicou em Saiba Mais, vai cair direto no WhatsApp da Fabiane, que é a pessoa que vai atender. O objetivo de campanha de alcance, fui aqui em otimização de orçamento de campanha. Estou colocando aqui o valor de 50 reais nessa programação de anúncio. Eu vou fazer o anúncio apenas no horário de funcionamento da, dos postos de saúde. Quando a pessoa estiver nesse horário, olhando no celular, a probabilidade é que o anúncio apareça no celular dela, no Facebook e no Instagram. Idade aberta, de 18 a mais de 65, masculino e feminino. Posicionamento. Como o recurso é pouco, a verba é pouca, eu deixei só no feed do Instagram e do Facebook. E também nos histories do Instagram, Facebook e no Messenger, tá? No history do Messenger. Só feijão com arroz básico. Variei aqui... É, para os posicionamentos de 1080x1080, 1080, que você no, no feed E o posicionamento no history, eu coloquei uma arte já em formato 1080x1920 tá? E já com, a, com, com o CTA aqui, arraste para cima que eu tenho uma oferta para te fazer Se tiver alguma dúvida, só me chamar em algum lugar dessa página Você vai encontrar um botão que vai te levar direto para o meu WhatsApp Business aqui da, da Clique Logista, ou procura lá hashtag Clique Logista no Face, no Instagram, que você vai me achar, ou arroba é, Clique Logista no Facebook e no YouTube também. Ok? Mais informação, estou à disposição e vamos para cima. Até a próxima!